Olá pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de estatística multivariada no R e nós vamos falar sobre medidas de dissimilaridade para dados binários. Inicialmente a gente vai apresentar toda a teoria associada a diferentes medidas de dissimilaridade que pode ser utilizado, nesse caso de dados binários, e posteriormente a gente vai aprender como que é possível fazer isso no R, ok? Então vamos começar. Antes de qualquer coisa, é muito importante dizer que nós temos um canal aqui no YouTube, né, onde nós temos uma playlist com várias disciplinas aqui que integram o curso de análise multivariada. No momento, nós temos algumas aulas anteriores a essa, onde a gente aprendeu a trabalhar com dados quantitativos, utilizando distância euclidiana ou a distância de Mahalanobis, e nessa aula aqui a gente vai aprender a trabalhar com dados qualitativos, nesse caso dados binários. E na próxima aula, a gente vai falar sobre dados multicategóricos, que são dados também qualitativos, mas a gente tem várias classes. É, então, não deixe de assistir essas aulas anteriores, que é muito importante para a gente dar continuidade aí ao raciocínio. É, então, vamos imaginar, né, vamos considerar um exemplo retirado aqui desse livro de modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético. É, nesse exemplo, em específico, nós temos aqui cinco diferentes indivíduos que foram analisados com nove marcadores moleculares. Marcadores moleculares que nos deu para cada um dos indivíduos a informação de presença, que seria o valor 1, ou de ausência de banda, que seria o valor 0. Então dados binários é caracterizado apenas por duas classificações. É sim, não, vivo, morto, doente, sadio, aprovado, reprovado Então tudo isso que a gente tem apenas duas possíveis classificações Nós podemos chamar isso de dados binários E uma forma de nós representarmos isso é colocando o valor 1 e para presença né, e 0 para ausência Ou 1 para vivo e 0 para morto e por aí vai é, Então vamos lá Vamos imaginar, então, como que nós conseguimos estimar uma distância entre os nossos indivíduos por meio né, de dados binários. É, então, vamos imaginar que a gente quer achar a distância entre o nosso indivíduo 1 e o nosso indivíduo 2. Nesse caso, nós podemos é, imaginar, né, podemos considerar que a gente pode ter diferentes situações. Veja só, nós podemos ter aqui ó, nosso indivíduo 1... Nosso indivíduo 1 ele pode ter uma classificação 1 né, ou uma classificação 0. E nosso indivíduo 2 ele pode também ter uma classificação 1 ou uma classificação 0. A gente consegue fazer uma tabela de dupla entrada onde é possível colocar dentro de cada uma das caselas um número de vezes, né, que o nosso genótipo 1 vai ter o valor 1 e o nosso indivíduo 2 também terá o valor 1. Fazendo isso... Né? Nós conseguimos ver que a única vez que nós tivemos 1 um e 1, um, né? tanto para o nosso indivíduo 1 um como para o indivíduo 2, foi aqui para o marcador 2. Então, isso aconteceu uma única vez, certo? Então, a gente até consegue vir aqui e já colocar aqui, dentro tenho descaselo, o valor 1. Um. Veja só, nós podemos ter essa situação. Nosso indivíduo 1 um deu o valor 1 um, e nosso indivíduo 2 deu o valor 0, nós encontramos essa situação aqui para o marcador 1, para o marcador 3, para o marcador 6 e para o marcador 8. Então, nós tivemos aqui, né, marcador 8 e marcador 9. Então, nós tivemos aqui cinco situações onde nós tivemos 1 para o indivíduo 1 e 0 para o indivíduo 2. Então, posso vir aqui e substituir a letra B por 5. E usando o mesmo raciocínio, né, quando a gente achou zero para o indivíduo 1 um e 1 um para o indivíduo 2, a gente consegue ver que isso aconteceu aqui uma vez, duas vezes, coloquei aqui o valor 2, e para D, que é quando a gente tem a coincidência né, de ter zero para os dois indivíduos. Então, a gente chegou nessa situação apenas uma vez aqui para o marcador 5. Então, coloquei aqui o valor 1. Um. É muito legal a gente fazer essa tabelinha de dupla entrada, para a gente começar a criar o nosso raciocínio a partir do qual nós vamos conseguir estimar a nossa matriz de dissimilaridade. Veja só, é, nós temos então aqui nessa diagonal principal o nosso número de coincidências. Quando deu 1 e 1, quando deu 0 e 0. É quando a gente teve as duas classificações, né, tanto para o indivíduo 1 como para o indivíduo 2, iguais. Ora, se eu tenho, então, a nossa coincidência, a gente consegue né, verificar a porcentagem de coincidência que a gente tem. Certo? Como que eu faria isso? Eu somaria o nosso número de coincidências, que é A mais B, e dividiria pelo nosso número de observações. a gente tem aqui 9 marcadores. Se somar todo mundo aqui, 5 né, mais 2 mais 1 um mais 1 um dá 9. Fazendo, então, 2 dividido por 9, a gente chega em 0,22%. Isso daqui é um coeficiente de coincidência simples. Se a gente pegar esse valor e multiplicar por 100, a gente vai ter um valor em porcentagem. Né? Já para falar que nossa porcentagem de coincidência foi de 22,2%. Mas veja bem: quanto maior for essa estimativa, quanto mais próximo de um, mais similar são os nossos indivíduos, né? ou seja, mais parecidos eles são. Se nós formos pensar bem, né, é, o que, que a gente quer é saber a distância entre os nossos indivíduos, o quanto eles são dissimilares, né, o quanto eles são diferentes. Quanto maior uma distância entre dois indivíduos, mais diferente eles são. Né? Então, é muito mais interessante, do ponto de vista aqui de análise multivariada, nós considerarmos o complemento desse coeficiente de coincidência, né, para a gente ter, então, a porcentagem de discordância. Que nada mas é do que a mesma coisa do complemento de coincidência, né, do nosso coeficiente de coincidência. Então, veja só, se eu quero saber qual que é o nosso coeficiente de discordância, basta eu pegar 1 e subtrair desse valor aqui. É, ou, se a gente quiser, basta nós pegarmos o nosso nome de discordâncias, né, que foi de classificações diferentes, 2 mais 5, 7, e dividir 7 por 9. Fazendo isso, nós vamos achar que é 0.778, né? ou então 1 menos 0.222, a gente vai achar o mesmo valor. Então, a matriz de discordância, né? ou melhor, a medida de dissimilaridade, né? a medida de discordância é uma medida de dissimilaridade. Ao contrário do coeficiente de coincidência, que é similaridade. E todos os métodos que a gente vai aprender mais à frente, como tendograma, como agrupamento Toshé, a gente precisa de matrizes de dissimilaridade, né? Então, a gente vai estimar medidas então, de discordâncias aqui, caso a gente vai utilizar esse estimador. Então, veja só, aqui a gente tem nossa matriz de dissimilaridade. Olha, se nós temos, então, né, que a minha distância do meu indivíduo 1 até meu indivíduo 2 é de 0,778, obviamente, a distância do meu indivíduo 2 até meu indivíduo 1 é o mesmo valor, 0,778. Ou seja, quando a gente tem uma matriz de dissimilaridade, nossa matriz sempre vai ser quadrada. Na diagonal principal, a gente vai ter o valor zero, né, que é a distância entre um indivíduo e ele mesmo é igual a zero. Né? E fora da diagonal, a gente vai ter, então, aqui né, as nossas distâncias, que vai ser simétrica. Né? É, os mesmos valores que a gente vai ter aqui na parte de cima, a gente vai ter aqui também na parte de baixo da nossa matriz. E aplicando esse mesmo estimador aqui para achar a distância do indivíduo 1 ao 3, 1 ao 4, 1 ao 5, e todas as combinações possíveis, a gente consegue então obter essa matriz aqui de dissimilaridade. E a partir dela a gente conseguiria fazer os tendogramas, né? é, agrupamento tocheio, várias outras coisas aí que a gente precisa dessas medidas de similaridade para obter. É, então veja bem. Nós conseguimos, então, aprender né, uma medida de dissimilaridade que seria o nosso complemento a coincidência simples, né, o nosso índice de discordância ou né, porcentagem de discordância. É, mas, em algumas situações, nessas né, informações podem não fazer muito sentido. Nesse caso aqui em específico, se nós estamos trabalhando com marcador molecular e a gente encontrar né, para um determinado marcador é, a presença de bandas para o indivíduo 1 um e o indivíduo 2, isso quer dizer que eles são iguais. Se a gente achar banda para um indivíduo e não achar para o outro, isso quer dizer né, que a gente tem indivíduos que são geneticamente diferentes. Mas o fato de nós não encontrarmos banda né, para um determinado marcador em dois genótipos não quer dizer necessariamente que eles são iguais geneticamente muitas vezes aquele marcador ele não é, apareceu uma banda porque dentro do genótipo 1 eu não tinha uma determinada sequência ali né do lado do nosso DNA que faria com que é, houvesse o corte né e consequentemente a formação da banda e no outro indivíduo a mesma coisa mas pode ser né que eles sejam diferentes geneticamente ok então não é porque a gente achou zero e zero, né? ou seja, a ausência de banda para o marcador é, para o indivíduo 1 e a ausência de banda para o marcador para o indivíduo 2, quer dizer que geneticamente eles são iguais. Né? Isso quer dizer só que eles não têm aquele determinado é, sequência lá né, dos nossos interrutivos que faria com que houvesse um corte na nossa fita de DNA. Então, se nós formos pensar bem, essa informação 1 um e 1 um, é muito relevante, são então, quando os nossos indivíduos geneticamente eles são iguais. 1 e 0 e 0,1 também é importante, que é quando eles são diferentes. E o meu 0 a 0 não quer dizer nem que eles são iguais, nem que eles são diferentes. Então, a gente deveria né, é, desconsiderar as classificações onde aconteceu zero 0 e 0. Se nós fizermos isso, a gente vai utilizar o que a gente chama de coeficiente de Jacquard. Então ele considera aqui. É o nosso número de vezes que a gente teve 1 e 1 dividido pelo nosso número de todas as nossas situações possíveis exceto esse zero e zero. Né? Então, A dividido por A mais B mais C. Então, isso daqui é uma medida de similaridade. E eu já falei com vocês né, que a gente deve utilizar medidas de dissimilaridade nas nossas análises, então a gente pode fazer o complemento do coeficiente de Acarte, né? 1 menos 0.125, a gente consegue achar que 0.875. Então, quando a gente está trabalhando com marcadores moleculares, muitas vezes é muito interessante a gente estar tá trabalhando com o coeficiente de jacarte. É, Existem muitas aplicações disso também para estudos de fitossociologia, por exemplo, de diferentes áreas do conhecimento que não sejam necessariamente associados ao uso de marcadores moleculares. E usando esse mesmo raciocínio, a gente tem várias outras medidas né, de similaridade aqui, que são muito importantes além do índice de jacarte. É, então, tá bom. Considerando aqui né, o nosso complemento de jacar se a gente for aplicar a distância do nosso indivíduo 1 ao 2, 1 ao 3, 1 ao 4, a gente consegue obter os valores que nós temos aqui nessa matriz. Uma forma de nós apresentarmos esses valores, né, a fim de apresentar uma menor quantidade de dados, é essa. É, já que nós temos uma matriz que ela é simétrica, ela apresenta apenas a parte de baixo né, da nossa matriz de, de similaridade. Então, isso daí evita a gente ser redundante, apresentando o mesmo valor duas vezes de forma desnecessária. Né? Então, isso daqui é uma possibilidade de nós apresentarmos as nossas matrizes de dissimilaridade. É, mas veja só. Então, como eu falei, né, a gente tem um coeficiente de acarte, que tem algumas vantagens então, para ser utilizados em algumas situações. Da mesma forma, a gente tem vários outros coeficientes que também, em algumas situações, são mais ou menos importantes. É, então, aqui tem só alguns exemplos aqui de algumas matrizes de similaridade que possam ser utilizadas para dados binários, mas existem vários outros aí na literatura que também são muito interessantes em determinadas situações, ok? É, então, pessoal, agora a gente vai fazer uma consideração muito importante que vocês não devem né, esquecer nunca. Quando a gente está utilizando um aplicativo computacional, é, a gente seleciona uma determinada medida de similaridade ou de dissimilaridade a gente tem que ter certeza do que ela está nos dando. Né? Por exemplo, se o nosso aplicativo ele nos utilizar exatamente esses estimadores, nós temos medidas de similaridade. E para a gente fazer os passos posteriores, com o dendrograma, grama, agrupamento do a gente precisaria então ter o complemento dessa distância, né? já que o que a gente precisa, na verdade, é de medidas de dissimilaridade. Então, você sempre fica atento com isso. Quando você for utilizar um determinado aplicativo, confira se eles retornam para a gente uma medida de similaridade ou de dissimilaridade. Uma vez que o que a gente precisa mesmo né? são medidas de dissimilaridade. É, nós aprendemos aqui, então, a teoria né? sobre, diferentes, é, sobre diferentes medidas de dissimilaridade. Então, vamos lá no R, para a gente aprender como é possível fazer essa análise lá no R. Então, pessoal, nessa aula aqui nós vamos utilizar aquele mesmo conjunto de dados do nosso PowerPoint, né, que a gente viu aqui no exemplo anterior. Esses dados, eles estão dentro desse arquivo chamado dadosbin.txt, né, então a gente tem aqui os dados de cinco indivíduos que foram avaliados com nove marcadores moleculares diferentes. Esse arquivo de dados, tanto quanto as rotinas dessa aula, se encontra aqui na descrição do vídeo, ok? Então vocês conseguem fazer o download aí desses arquivos. É, então, o que, que eu vou fazer? Nós vamos vir aqui no R né? é, Vamos iniciar apagando a memória do R Então remove list igual a ls Abre e fecha parênteses Com isso a gente consegue então apagar toda a memória do R Vamos indicar qual que é a nossa pasta de trabalho Que é a pasta onde vocês vão colar esse arquivo chamado dados.bin Então vou copiar aqui e vou colar Ctrl V a gente não pode esquecer de inverter as barras de direção, então inverte todas as barras, vou dar um Ctrl Enter, e a gente vai abrir um conjunto de dados, então chamado, o edge.table, né? que é a função, o arquivo chama dados.bin.txt. Então se eu escrever o edge.table, abre aspas, e entre aspas é tab, basta nós clicarmos aqui em cima do nosso conjunto de dados almejado, depois da aspa, eu vou colocar uma vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro. Vou dar um Ctrl Enter. Nós conseguimos, então, criar o nosso conjunto de dados. É... Então, vamos lá. Existem diferentes pacotes, né? diferentes formas de a gente obter essas medidas de, de similaridade. Mas nós vamos utilizar, na maioria das nossas aulas, um pacote bem legal, uma desta parte, né? Que eu criei está disponível já para instalação a partir do site do RCAN. Para quem não tem esse pacote instalado, né, basta escrever install.packages e escrever o nome do pacote, entre aspas, né, não pode esquecer disso. E dando um CTRL ENTER, né, vocês vão conseguir instalar o pacote diretamente aqui do. É, R -cran, né? eu não vou executar essa linha de comando vou colocar aqui como observação fica aí anotado para vocês caso vocês queiram instalar porque eu já tenho instalado para ativar, né, a partir do momento que vocês instalaram no computador de vocês, vocês vão ativar a gente pode ativar com a palavra biblioteca em inglês né? Library. e aqui dentro a gente vai colocar o nome do pacote que é analysis. vou dar o ctrl enter nós estamos então ativando o nosso pacote Okay. É, dentro desse pacote, nós temos, então, algumas funções. É, dentro desse pacote, a gente consegue fazer análise de componentes principais, variáveis canônicas, consegue fazer dendrogramas e estimar medidas de, de similaridade. Para isso, eu posso utilizar a função na chamada distância. Eu vou colocar aqui a interrogação, distância, eu vou dar um ctrl enter, a gente consegue, então, abrir né, aqui o um manual das nossas distâncias. É, aqui a gente consegue utilizar várias medidas de dissimilaridade para dados quantitativos, como distância euclidiana, distância de né? É, para dados binários, a gente tem aqui também algumas, binários ou multicategóricos, a gente tem frequência de coincidência, frequência de discordância, que a gente acabou de aprender. Né? É, e temos aqui também, pessoal. Várias outras medidas né, de dissimilaridade para dados binários, que é aquele que a gente viu né, naquele slide. É muito fácil a gente utilizar essas, esses pacotes. Basta nós viemos aqui escrever distância, né, que é o nome do nosso pacote. Dando uma olhadinha aqui no manual, né, que tem tudo explicando, a gente vai colocar nosso arquivo de dados. Lembrando que nosso arquivo de dados ele não pode ter... Né, uma primeira coluna com o nome de tratamento, com o nome de indivíduos. Se tiver, pode até colocar o nome da linha como sendo esses tratamentos, né? com o nome dos tratamentos. Mas dentro da nossa matriz, que a gente vai colocar aqui dentro dessa função, obrigatoriamente ela deve ter apenas nossas variáveis explicativas. É, continuando aqui, então, distância, o próximo argumento. Né? É o nosso método. E aqui... Como possível método, a gente pode utilizar vários métodos. Então, a gente tem aqui, ó, frequência de coincidência, né? Vou colocar aqui método igual a 9, vou dar um ctrl, enter. Então, isso daqui é a nossa matriz de coincidência. Mas eu falei com vocês que a gente precisa, né? Considerar a nossa matriz de discordância. Ou complementa a matriz de coincidência, né, como a medida de dissimilaridade. Então, como que a gente poderia fazer isso? Eu posso vir aqui e colocar Ctrl-C, 1, menos isso. Né? A gente vai ter aqui a nossa matriz de discordância, ou então posso vir aqui e simplesmente colocar aqui o nosso método igual ao número 10, que é a frequência né, de discordância. Dê Ctrl Enter aqui, deu os mesmos valores. É, e aqui a gente tem várias outras né, metodologias, como por exemplo a dissimilaridade de Jacarte. Aqui eu já fiz esse complemento de 1 um menos a nossa expressão. Isso aqui, então, isso daqui já é uma matriz de dissimilaridade tal como a gente precisa. Então, eu coloco aqui: matriz de discordância ou de dissimilaridade. De jacquard vou colar aqui se nós formos olhar, se a gente quiser né, um índice de Jacard, vou colocar meu método igual a 12 né? vou colocar aqui meu número 12 CTRL ENTER, a gente já tem aqui nossa matriz de similaridade pelo método Jacard. lembrando que se fosse qualquer um dos outros métodos, eu só ir colocando o um número 14, 15 ou 16, né, até chegar ao 20 aqui que é a nossa similidade de IULIP é, então eu posso vir aqui, vou salvar esse dentro de objeto que eu vou chamar de dist, vou dar um ctrl enter, então vocês podem ver que a gente acabou de criar aqui uma matriz de distâncias, de similaridade. e aí a gente poderia, né, por exemplo, fazer um dendrograma, utilizando aqui, ó, dendo, vou criar um objeto chamado dendo, que é igual a hclust de dist, Vou dar um ctrl enter, plot de dentro, ctrl enter, a gente já tem aqui o nosso dendrograma, né? É esse dendrograma aqui é pelo método do vizinho distante, né? Poderia ser do método vizinho mais próximo, ou pgma, e tudo isso daí a gente vai aprender mais à frente, Ok, pessoal? Então é isso, nessa aula a gente conseguiu aqui aprender o que são matrizes de dissimilaridade, né? principalmente com foco em dados binários. Na próxima aula a gente vai aprender como que a gente trabalha com dados multicategóricos, ok? Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês e até a próxima aula.